Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e antes de iniciar o segundo capítulo da história do Chevrolet Chevette, gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal, deixar seu comentário e ativar as notificações. Quero também convidá-lo a acompanhar diariamente as matérias do canal no Facebook e no Instagram. E se não assistiu o primeiro capítulo dessa história, clique no link para acompanhar o seu início. Nesse capítulo vamos abordar o período de 1974 até 1979. Roda a vinheta. No primeiro capítulo da história do Chevrolet Chevette. Fizemos um rápido histórico da General Motors em sua chegada no Brasil, o início das suas atividades no bairro do Ipiranga, em São Caetano do Sul, em São José dos Campos, no campo de provas em Indaiatuba, e a origem do Chevette através do Cadet C e o seu lançamento no Brasil em 1973. Seguindo para o ano de 1974, o Chevrolet Chevette recebeu nesse ano o título de carro do ano pela revista Auto Esporte. Em 26 de março de 1974, atingiu a marca de 50 mil unidades produzidas e em 13 de novembro, 100 mil unidades produzidas. Ainda em 74, o carro recebeu transmissão nacional que vinha sem um anel para o engate da Macha ré, substituindo a transmissão importada e também houve a substituição do comando de válvulas por uma peça mais resistente e passou a ser oferecido na rara cor rosa Pantera. Em abril de 1975, foi lançado o Chevrolet Chevette especial com grade dianteira preta e os frisos e calotas cromados foram abolidos. Em 1975, também, foram apresentadas novas cores externas e novos padrões de revestimento mais simples. O apoio de braço foi substituído por uma alça, os cinzeiros retirados, os vidros traseiros passaram a ser fixos e o assoalho passou a ser revestido com borracha. Toda a linha ganhou novas cores, freio a disco dianteiro de série e um recipiente do filtro de ar mais eficiente. Em 1975, o Chevrolet Chevette atingiu a marca de 150 mil carros produzidos. No ano de 1976, foi lançado o Chevette SL, com acabamento mais requintado, com molduras cromadas, filetes nas laterais e sobre aros raiados nas rodas. Internamente, vinha com bancos e reclináveis, tinha acabamento em veludo monocromático, carpete em buclê, revestimento fonoabsorvente melhorado e molduras prateadas dos pedais. Mecanicamente, o motor 1.4 teve a sua taxa de compressão aumentada para 7,8 para 1, carburador recalibrado, novos coxins do motor e curva de torque modificada, gerando 68 cavalos SAE e 9,8 kgfm de torque SAE, tornando-o mais econômico além de molas e amortecedores recalibrados, resultando em um carro mais macio. Também em 1976, a General Motors foi patrocinadora da etapa brasileira de Fórmula 1 e lançou o Chevrolet Chevette GP. No período do Grande Prêmio, a montadora emprestou uma unidade para cada piloto para que circulassem por São Paulo. O modelo tinha acabamento diferenciado, com faixas nas laterais, com inscrição GP, faixas no capô e tampa do porta-malas, detalhes em preto fosco nos limpadores de para-brisa e contorno dos vidros, espelhos externos diferenciados, ponteira de escapamento cromada, roda de 6 polegadas com porcas cromadas e sobre-aros em alumínio, pneus com letras brancas e internamente vinha com volante esportivo de pequeno diâmetro pétre de 3 raios. Na mecânica, a taxa de compressão foi aumentada para 8,5 para 1, aumentando a potência do motor 1.4 para 72 cavalos SAE. Em 1976, surgiu o opcional de vacuômetro e foi lançado a primeira série especial, o Chevrolet Chevette País Tropical, com foco no público jovem. Ele vinha com rádio AM FM estéreo com toca-fitas, interior marrom e bancos altos reclináveis. Externamente, tinha filetes laterais, rodas e retrovisores do Chevette GP e era oferecido em duas cores lisas e duas metálicas. Em 1977, o Chevrolet Chevette ganhou porta-luvas com tampa e chaves e novo painel de instrumentos com escalas coloridas. E o painel e parte inferior interna das portas receberam revestimento imitando madeira no modelo SL. Vinham com opcional de pneus radiais série 70, luz espia no painel de anomalia nos freios, reostato e servofreio. Ganhou também um novo motor, denominado 1400Z, que teve a curva de avanço do distribuidor e a regulagem do carburador modificados, a fim de garantir uma maior economia de combustível e curva de torque mais suave. Testes realizados comprovavam a eficiência do novo sistema. Também foi lançado em 1977 o Chevrolet Chevette GP2, com novas rodas de aço esportivas, garras de para-choques, rodas de 5,5 polegadas e pneus radiais. Internamente, o painel ganhou conta-giros, vacuômetro, termômetro de água e voltímetro que ficavam à frente da alavanca de câmbio junto com o marcador de combustível. Normalmente, o Chevette GP2 vinha com motor 1.4 de 68 cavalos SAE e opcionalmente poderia ser comprado com o mesmo motor 1.4 porém com taxa de compressão de 8,5 para 1 e 72 cavalos SAE. Também passou a ser disponibilizado para o restante da linha o vacuômetro de série e as rodas esportivas do GP2 passaram a ser oferecidas como opcional para toda a linha. Em 1978, o Chevrolet Chevette recebeu nova frente com faróis redondos com molduras quadradas, capô em forma de cunha com duas pequenas grades e o logotipo com seu nome na grade esquerda, rodas esportivas do modelo GP como opcionais e houve uma renomeação das versões, passando a existir o Chevette, Chevette L, Chevette SL e Chevette GP, com as diferenciações de acabamento entre os modelos. Internamente, recebeu um novo volante de quatro raios, descansa-pé para o motorista e novos revestimentos, adequando o produto frente às reestilizações de seus concorrentes. O modelo SL vinha com frisos laterais e moldura cromada nas lanternas traseiras. Na mecânica, houve uma recalibragem de carburação, coletores de admissão e escape foram redesenhados e houve o reposicionamento do radiador em função do desenho do novo capô. O Chevette GP teve inscrição GP reposicionada na lateral do porta-malas e vinha com o interior diferenciado, com bancos em vinil, volante e console com instrumentos exclusivos e na traseira, entre as lanternas, havia uma faixa em preto fosco. Seu diferencial mecânico era o coletor de admissão de alumínio, que proporcionava uma mistura melhor distribuída e homogênea. Novamente, foi o carro oficial do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 de 1978. Para a linha 1979, foi lançado o Chevrolet Chevette 4 Portas, com foco em frutistas e exportação. Também foi apresentado o Chevette Jeans, com revestimento interno alusivo às vestimentas em jeans, sendo que sua base era o Chevette básico com detalhes internos do modelo SL. Em 1979, também houve uma alteração no revestimento interno e os apoios de braço passaram a ser embutidos para os modelos duas portas e poderiam vir com os opcionais de lavador elétrico de para-brisas com temporizador, vidro térmico traseiro, revestimento interno na cor chateau e carburador de corpo duplo e duplo estágio, sendo que este opcional gerava um cavalo extra.